Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Eu sou o Rodrigo. Alô, quem lembra de mim aí, né? Pois é, ficamos um tempo aí sem vídeos de Priston. Tô voltando em breve, pessoal. Muito em breve tô voltando com vídeos top de Priston aí, tá bom? E vai bombar esse canal. Tutoriais, gameplays, PvP e é, também coisas polêmicas, enfim. Bom, tô aí em Navisco indo para Belatra, né? Esse pôr de sol quente desse verão e tô aqui para falar uma coisa polêmica, mas é a minha opinião, tá bom? Então vamos saber detalhes do Priston. Já fiz muito Golden Soul, já fiz sacos e sacos de Golden Soul e atualmente, pessoal, tem duas classes que me importam muito, que eu sou muito fã. Mas estou começando a curtir uma outra classe, tá? E essa classe é matadora no priston tá bom? Me achou, olha aí. Não é ele, calma. Mas eu queria mostrar ele para aproveitar e mandar um abraço aí para o clã Anjos Eternos, tá? Aí está aí a minha nova classe, tá? Que eu tô praticamente já é, viciado nela. tá? Arqueira, pessoal, olha dá um crítico ali que é tipo assim olha a faca né o oh, faqueirinho então <risos> é, 5k de crítico não pode estar errado é uma classe que eu tô curtindo bastante e tá aí tá meu server top e arqueira mandando ver tá bom? É, olha aí o item alguns itens vocês conferirem, tá bom, pessoal? Então, classe que eu recomendo pra caramba, entendeu? Se você quer ter uma classe pra chegar lá de costas no PVP e matar o cara lá a 10 anos-luz de distância, essa é a classe ideal, entendeu? Ela vai dar um crítico. Acho que de tanto levar flechada na cabeça, acabei gostando né, da arqueira enfim. Mas... É, não que não vá ter vídeos de FS, eu prometi, uma coisa eu vou cumprir. Vai ter vídeos de lutador no canal, né, mas agora tem que repartir o foco, eu acho. Sem esquecer, claro, outras classes, né, pra, pra quem me conhece aí sabe que eu sou eterno fã de Mago e Mecânico, né. Cheguei no abismo aí, olha aí o abismo. Aqui é o abismo do abismo, né. Você cai pra lá, vai direto pro, pro Limbo. Bom, é... Vamos seguir aqui então. Todo bufado aí, né? Bem, independente de como tiver mago e mecânico, né? Que eu acho que estão bons, podiam. É, mas eu, eu vou continuar com Arqueira por enquanto e lutador, tá bom? Então vai ter um machado aí mais 23 para o meu lutador. Nick dele vai ser. É Capitão Machado, tá? Vai ser esse aí. Ia ser só, só um Trovão FS, mas voltei atrás. Vai ser Capitão Machado, a princípio. E, pra Arqueira, eu vou colocar um outro nick da Arqueira. Tô pensando ainda, não vai ser Trovão Mecânica, não. Vai ser outro nick, Nem Flecha, tá? Que esta Arqueira aí não me pertence. Este corpo não te pertence. Vamos ver... Aqui, outro mapa. Guarda-maluco. Aí. Eliminar aqui uns Mob Por que, afinal de contas, que a Arqueira tá tão importante pra mim assim? Cara, porque não tem. Ela tem, ela tem um crítico muito bom, um alcance muito bom, entendeu? E... Ela também dá, pela, por jogar o hit em room, ela se destaca ah, tem a talanta a talanta tem menos dano né, tem um pouco menos de dano do que a arqueira, então pra mim a arqueira é a classe que se destaca mais ao lado do pike, tá bom, pike historicamente em geral é uma classe muito boa ainda tá é o rei do crítico né, então, deixa eu eliminar aqui esse mob ela é tão boa que ela mata no pescar de olhos aí o mob claro, eu tô com, aí, com arco top né com a jing máximo mas... quando pega um crítico, se vai todo o AKP do mob 7 mil de crítico pessoal dê de flechada aqui quando a queira pega o arco, você tem que correr, entendeu? Eu fiquei tão noiado da cabeça que eu acabei criando uma. Enfim. <risos> Ataquei esse mob. E esse aí é a taxa de crítico médio, né? para um arco mais 23, mais 25. Um claro que varia de acordo com o mob, né? Bom, é, então tá aí, pessoal. Tá é a minha opinião apenas tá bom então é, esse é um vídeo é um vídeo para voltar a falar de priston né que eu tava um tempo parado aí estava só lançando vídeos de outros jogos e não tô voltando ainda aos vídeos é, é, diretamente como antes todo dia tô em breve voltando mas ainda não tá pessoal vou anunciar em breve eu vou anunciar pros os gm's ali quando eu voltar em, definitivamente mas ainda não e mas eu vou dar uma reaquecida no canal. Vou lançar vídeos é, especiais de Priston, né? É, de tempos em tempos aí, tá? A cada, a cada duas semanas acho, ou uma semana, eu vou lançar um vídeo aí interessante de Preston. Tá? Mas fique tranquilo, que vai ter vídeo, toque aí. Não esquecendo do canal. Embora o, canal, o nome do canal vá mudar, não vai ser mais game TV, mas vou continuar com os vídeos aí. Lança tá mecânico, hein? Olha, Auto também vai interesse. A sorte de dropar uma lança para Auto aí.